aqui para mostrar como o Among Us vai ser de gratuito, de gratuito, de gratuito, e hoje pessoal estamos aqui com o papai Jujuba, oi, para ajudar porque é ele que faz a missão do robô, tem que fazer um monte de coisa aqui, ajudar a baixar, agora jogar não sei, você vai me ensinar aí, então né, Among Us no computador, PC, sem precisar, Pagar, né realmente. Então, povo aqui, ó. Vamos lá. Vai deixar o link na descrição aí. Você. Você vai deixar o link. Gente, então, vocês vão baixar este negocinho aqui. Você vai abrir o link aqui, vai abrir essa tela. Aí vai baixar isso aí, ó. Baixa aí. Aí você clica aqui, botão direito, fazer download. Fazer download mesmo assim. Não é possível verificar se é vírus, fazer o download mesmo assim, porque é tudo seguro o que a gente manda aqui, né? Esse aí, não, esse aí pode deixar, isso aí foi falha, foi isso o teste. Foi uma teste, gente, isso aqui foi um teste, mas por enquanto aqui embaixo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo, fale seus amigos, yep! Isso, e você vai fazer aqui depois, você vai ensinar, dando uns... é, mais um... ou menos como que funciona? É, mais ou menos, porque lá no Among Us tem um tutorial. Mas eu vou mostrar pro papai Juba e um pouquinho para vocês também, né? Como joga essa coisa. Eu vou deixar meu pai viciado nesse negócio Para ele gravar muito comigo. Eu vou tentar, né? Mas eu vou ver aqui o vídeo. Aí meu pai aí, postou o olho na tela dele. Pai, tu não pode olhar na minha tela. Tá bom, então vai lá. Por que a gente não coloca um pano assim de separação? Tá, depois nós da... colocamos. Então vai. lá, ah, já baixou. Só clica aqui. Aperta direto nele. Gente, vocês clicam aqui. Ó, oh, terminou de baixar. Clica ali. Vai, clicar, vai abrir essas suas coisas. Isso. Aí, clica aqui, é, clica aqui, ó, extrair para. Aqui, é aqui. É, é, fala aí. Clique aqui, depois aqui. Extrair para a área de trabalho, pode ser. Dá OK. Yep. Yeah. Pronto. O jogo já foi para a área de trabalho. Vai lá ver, Jujuba. Olha ali. Abre ele aí, direto aí dentro. Abre. Abre aí, clica aí duas vezes na viu? Abrimos. Isso. Tom, tom, tom, tom, tom. <risos> aí, pera aí, volta aí. Mostra pra pessoa. Então, Essa é a primeira tela. Gente, vai estar tá assim, eu Talvez os seus amores vão estar assim. Mas para mudar para português, vocês vêm aqui nessa engrenagem data e coloca o português aqui viu aí como jogar tem um tutorial de tudo aí que você pode ver tipo um mapa que você quer ver como que eles são qual é o melhor para você qual você se adapta mais né e esse aqui é o quê de voz não isso aqui não, não, não, não. então é... <risos> então gente aqui vocês vão colocar seu nome do seu nome do voice <risos> seu nome seu nome do aqui ó Aí aqui, eu vou, eu vou colocar Jujubanani, que só vai jujuba Jujubanani Tudo bom? Isso aqui é pra quê? Host? Host é pra criar a sua própria cela, gente, aqui são os mapas, ó Se aqui quiser criar com um impostor, dois impostores, Três impostores, dá, dá pra colocar o chat de português, pá, pá, pá, pá, pá. E até 10 jogadores? Dá pra e até 10 jogadores, 9, 8, 7. e... eu prefiro dez Gente, então aqui ó, se vocês quiserem entrar em uma partida de alguma alguma pessoa, dá pra vocês escolherem quantos de pessoas vocês quiserem. Eu quero um aqui ó, parece uma sala com um, eu quero três, parece uma, uma sala aqui com três, eu quero dois, eu prefiro dois. Então, gente, eu vou criar uma sala pra não ter confusões, não entra lá no jogo lá popular de names? né? Nome dos caras, não sei. Nossa, eu acabei de criar um negócio, já tá um monte de povo entrando. Tá gente, então encher a minha sala, eu volto com vocês! Você... Gente, aqui eu vai, vou começar a partida. Oi. Eu não vou modo de dizer oi, pai. Então, você criou uma partida? Sim. Ixi, deu um erro ali. A menina. <risos> Impostou <risos> O que tem que fazer quando é Gente, é tipo assim: você tem essa voltagem gente. Deixa eu pegar uma. Eu vou ir lá na elétrica tem uma teste tão chata. Ah, não, no reator. É bom. Ali, meu amiguinho. Gente, você como O que é que esse 12... de coisa aí na tela? Ah, é pra mim essa é botagem que tá ligada. Vou ficar aqui um monte de tempo, né? Que é essa teste que todo mundo odeia. Sabe que é muito chato. O que, que é Tesk? que é as missões que eu tenho que fazer. Ai, gente, então aqui ó essas são seu papel de sabotagem vocês vão que aqui, aqui em sabotagem vocês podem sabotar aqui aqui apaga luz aqui você as pessoas não conseguem ver suas tags aqui do lado aqui do lado e não conseguem ver nada e não consegue ver suas co e não conseguem ver um, ai, qual que é o nome E não consegui, tipo, ver as câmeras. E aqui no reator é porque tem que ficar uma pessoa aqui e outra aqui. No oxigênio, tem que ficar, fazer um código ali e outra ali. E assim, aí aqui essas coisas você pode fechar as portas. Aí, gente, eu conselho, tipo, ficar perto de umas teses e ficar. Esperar aqui. Fica aqui, ó. Mata, gente. Depois que vocês mataram o cara, clicar ali, vocês saem correndo para uma ventilação. Um, no jeito. Alguém... Viu o meu corpo O corpo do cara E aí é que eu matei Aí minha amiga não vai me titurar Onde? Aí você tem que fazer esse onde pra quê? Quem? Pra tentar enganar? Sim O vermelho morreu Você tem que não falar que é impostor Sim Tem não que enganar tá... o Gente, pessoal. meus amigos... É Por porque meu server é... É... É, a gente não sabe em inglês, não tem, tem, tem nada. Tá, oceano era o único BR aqui. Tudo bom, gente. Tem outra. Pessoas. O amarelo é Hoje ele me deturou! Você é amarelo? Ai gente... Aqui está o.. O que é o botão? Oh, ah, uh, sei Green. Não vou dedurar meu amigo meu? Ele me dedura? Green. Também pegou logo o site que... Tá bom, vai. Tem que esperar então. Não, amarelo. O <risos> que, é que tem que fazer nesse chat aí? Tem que mostrar. Pra tipo, ele... eu tenho que falar com as pessoas, interagir com as pessoas e babá. Para dizer que você não é impostou impostor. Sim. E eu acho que eu criei uma sala com chat em inglês. Parabéns para mim! esqueci de agora. <risos> então True. Então sai, então sai. Não, aprende, deixa eu fazer. Pega uma sala aí, já entra no. Mas por que eu nomes dos caras, meu e que nome dos caras? Caramba! Ai, caramba, pera aí. É, pega o polo. Privado. Aí, aí, agora, agora você já entrou no sim oi Ah não deu nem pra falar Ah deu pra Impostou de novo? Não ah, Agora você é tripulante Sou... tripulante que tripulante faz? Gente vocês tem que completar as tasks Na verdade as tarefas para... Se você todo mundo completar Todos os tripulantes completarem Completarem todas as tarefas A gente ganha por task Mas o imposto não é revelado Só depois da partida que o imposto... Já? Mas já? Reportaram? Mas já Por quê? Gente, depois, se alguém acusar, vocês falam Por quê? Já é Amarelo Matou na minha Quem matou? Se não pessoa. for ele É você Gente é assim Tipo os cara conf... é Tipo, aí vai que é o ciano E ele acusa seu amigo Não, seu não, não, Tá é o ar amarelo. Tem o lixo. Então vocês estão tá montando Pô, o que o cara viu? falou que é ele. Sim. E mas se ele for postou postor? Mas ele. Se ele tem lixo, o lixo dá pra, dá pra ver mas se ele é, é inocente. Tem... Mas, não sabe que mas tem ele sabe. Mas ele acabou de falar. Mas você viu? Não, eu, eu vou ter que ver ainda. Então, mas você tava Mas tem que confiar, ah, pai. Não. Ah, acertou? Era então acertou, ele tava falando a verdade. Ganhamos. Já? É porque os caras entram porque a pessoa aí com o impostor e tal não é Ah, eu acho que o outro impostor saiu O outro impostor saiu? Sim Gente, então aqui, deixa eu colocar a mão E aquele negócio do, do pet, como coloca é esse pet Animal É de graça animal? Que pra quem você colocou? Você não tem? Hum? Você consegue colocar? Olha eu que consegui não sei de porquê. Eu não yes. ia Deve ser o. <risos> Mentira. Você é maluco. Pronto. Qual... O que tem que fazer agora? Gente, é tipo assim. Ó. É bom vocês ficarem bem aqui. Gente, não peguei muito na, na aqui, senão os caras suspeitam feita muito aqui. Já vou só botar a luz, gente, que a é luz esses os caras não enxerga nada aqui, ó. É bom aqui, ó. Que Quase ele ia te denunciar, hein? Se ele sair, ele te der. Denuncia isso? Uhum. O verde. Hum. Alguém Ai, viu. Malu, me defende. Quem tem o lixo? Tá. Quem? Onde? Agora você tem que enganar o povo. Sim, eu e a Malu. Malu, por favor, fale que eu não quero morrer. morrer. Como eu vou morrer? Eu assim. Gente, então. Mentira que o cara que reportou saiu O sentido do jogo É você enganar Tentar enganar as pessoas Sim Que não é você Skip Tentar mentir para pessoas Não é bom né <risos> Não, aqui esse jogo é praticamente Mentir, mentir, mentir, mentir Mentir, mentir, mentir, mentir Mentir, mentir, mentir. Ainda bem que é só um jogo, né? Então. Sim. Não faça isso na vida real. Não faça isso na vida real. Isso é praticamente um jogo muito lindo e legal. A Malu tava me seguindo. Tira o celular da tela aí. É pra essa Mas você só vai usar quando. Coloca quando. A Malu é tá parada. Ela é Ai, postura tira. também, né? Eita, ela viu o cara amarelo viu você. Não, é a luz estava desligada, ela não via. Na elétrica. Na parte que sim. Que bom que a luz estava desligada. Por que na é elétrica? Verde. Por quê? Você é que cor? Porque eu sou azul e minha amiga é. Põe verde, põe verde, põe verde. Mas verde morreu. É? Não, esse é verde. <risos> Ninguém sabe então. Deu maior sorte que a luz estava apagada então. Suspeito laranja. Hum. Suspeito laranja. Ai, o laranja também. Ué? <risos> Ué, cara! O que aconteceu? Eu falei que suspeitava, então o povo não pode me julgar O amarelo? Não era, não era, não era Então se a gente matar duas pessoas, eu acho que a gente ganha Vitória Ganhamos Gente, é praticamente assim, né? Gostou, pai? É, mais ou menos Tô quase aprendendo <risos> Gente, então depois Estão. você clica aqui e espera a começar a próxima partida do dono Phelps Agora só que de tripulante você não mostrou muito, né? Não deu tempo Sim, gente, eu fui muito impossível Na verdade não, né? Gente, então aqui ó Falta ser tripulante pra mostrar, né? Eu vou ser... eu vou... ter short... short... Aqui ó, pra ser tripulante o ah, amigo do Daniel, pai Quem? Ele fica falando Quem? Burg? Baiano Baiano? É, ele sempre fica falando Gente, aqui, ó, gente, são os tripulantes Uhul O que eu... tripulante tem que fazer? Tem que fazer todas as tarefas que tá aqui do latim, tá? Tá, e não tenho nada aqui Eu tenho uma navegação para mapear a rota Aí eu vou morrer o preto Que geralmente Como, como dá para saber as missões? Aqui do lado. Dele. Sabia que era ele, sabia, sabia, sabia, sabia. Quem? O preto não é. Não é uma, nenhuma pessoa, tipo, apaga a luz e depois sai correndo, né? E você foi do lado dele. Eu tive Pensar... que ir, né, pra arrumar o luz. Gente, então, se você for morto, não ligue. Você pode fazer todas as suas testes. Tests. Mas ajuda em vou fazer? Sim, ajuda e eu sobe as terras que Hã? Opa, pai, se é essa barrinha aqui. Ó, peraí, deixa eu fazer aquela dali. Olha meu cachorrinho. Ah, mesmo ser morto, você pode ajudar? Sim. Aqui, ó. Mas morto você pode é. saber essa Olha. Aqui, né? Não dá pra me fazer isso aqui. Nos Olha o preto ali com um arrojo, Ele eles só não matem isso. Também você foi morrer hoje primeiro. Gente aqui ó, essa tem que alinhar bem. Gente, olha se a linha do caixa verde é porque assim ó. Eu tem partido... que seguir a seta então. Não adianta se eu ficar seta assim, Tem que dar a linha. Matou ele, sabia? Me ach... achar meu amor. Urolzinha. Oi Abiquis. E então, vocês não podem falar que foi quem foi. Hein? Por que branco? Oi, Oi Rui, fantasma. O corredor da navegação é você? Hum? Me acharam na navegação, da meracão O branco fez escano. Mentira. O branco é... Poxa, eu vi, mas ele morreu. Quem, quem é que ele encostou aí? É o preto E o que mais? Não sei mais É, dois é, Já estão brigando ó. <risos> não, sei, não sei Gente, então aqui vocês fazem todas as testes que... Ou vocês saem do jogo e deixam o povo lá Então vamos botar o tá branco? Uhum, mas não era nenhum. o branco O branco Isso que... Geralmente quer fazer impostor, Mas não era ele não é ele postou, tá vendo? Quem postou é quem é quem é esse aqui, ó, esse bichinho aqui esse segurança do mal. Então. Aí, gente, sabe? Ele mentira malu. Malu de novo. Uhum. Ai, gente, que que é isso? Mas, então, pessoal, foi esse o vídeo. Se vocês gostaram, gente, me segue no Roblox. Entre no Roblox, gente, tá bom. vai ter so... Logo, logo vai ter sorteio de Robux, tá? Beijo da beijo na Niga virtual à Distância. Falou! Beijo do Papai Jujuba! Falou! Vamos <laughs> logo <We're> online. <laughs>